Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em parte, a equipe de música, para mostrar uma música nova que estará no 34 MS. Eu sou Gabriel. Eu sou Maria Clara. Eu sou o Rafael. E essa música se chama Farol. Semear a terra desbravada. falaram ao ricoão que preciso ouvir, que ele pode ouvir. Isso aí, galera! É. Tô lhe merece! <laughs> <laughs>